Fala, galera, beleza? Aqui falando para vocês, um vídeo de desenho pro canal. Eu estou aqui com, Paula. E também com. Aqui tem coragem. Vamos desenhar. O meu desenho vai ser o Goku de Dragon Ball. Então bora pro vídeo. Uma hora depois. melhor é esse... esse aqui ah! Esse. Ah! meu melhor é esse aqui então bora pro próximo desenho então pessoal agora vamos desenhar um do nosso demomorro também então deixa o um like se inscreve no canal ativa o sininho bora começar uma hora depois que graça Misericórdia, meu deus! Então pessoal, agora eu vou escolher dois desses três. O é, primeiro que ficou, ficou bonito foi esse daqui. E o segundo... É. Esse aqui é? Adler? Ah, esse aqui. <risos> O mais bonito, o mais o primeiro, o mais bonito era esse aqui. E o segundo foi esse aqui, e o último, foi não perdeu. É o vagabundo aí. Errou! <risos> Cabo. Cabo. <risos> é, <eu saio. risos> então, pessoal, agora vamos desenhar o Vendita de Dragon Ball Z. Bora lá! Não! Nope. Obviamente. Aqui tá aqui tá bom. Só vai tá que tá bom. Tá, que tá bom. Tá... Aí bota é... agora. E o Dini que vai aí. Tá. O placar tá 2 x 2 x 2. Vai passe. E dois, dois, dois. dois papelique, desculpa lá. Vai passe. Agora quatro. a próxima rodada vamos desenhar o curitiba. Um Não sabe onde que eu estou fazer um simpático e só um pode votar então bora uma hora depois então pessoal agora terminamos o curirinho e começou a poder votar uma vez a mais pra ele então vai foi votar isso vai um desses três para ser campeã de bom. hoje tá bom tá bom aí fica difícil né uma porta de água é o jeito vai ter que escolher Okay, eu vou escolher daqui. Oh! Então pessoal, ganhei. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Porque... Valeu, falou e tchau!